O nome original de Sauron era Mairon, na época que ainda era servo de Aulë. Ele ficou conhecido mesmo como Sauron, que significa o abominado. Claro que era um nome pejorativo e ele não devia gostar do título. Mairon significa o admirável, e ele continuava a chamar a si mesmo dessa forma ou então de Tar Mairon, que significa Rei Excelente, até tempos depois da queda de Númenor. Mas lá na ilha ele não podia utilizar esses termos. E ele era chamado de Zígoro, que significa Mago em Adunaico. Essas informações estão no periódico linguístico Parmael da Lamberon, número 17, e no volume 9 de A História da Terra-média. Na Terceira Era, Sauron se colocava numa posição de Rei-Deus para seus servidores, e assim eles o enxergavam. Quando ele descobriu o quanto seu conhecimento era admirado por todas as outras criaturas racionais, e o quão fácil era influenciá-las, seu orgulho tornou-se sem limites. Ao final da Segunda Era, assumir a posição de representante de Morgoth. Ao final da Terceira Era, embora na verdade muito mais fraco do que antes, afirmava ser Morgoth retornado. Diante de sua soberba e posição elevada, Sauron simplesmente não permitia que seus servidores pronunciassem seu nome. Havia quatro soldados gobelins de maior estatura, morenos e de olhos inclinados, de pernas grossas e mãos grandes. Estavam armados com espadas curtas de lâmina larga, não com as costumeiras cimitarras curvas dos orques, e tinham arcos de teixo, de comprimento e forma semelhante aos dos homens. Nos escudos traziam uma estranha divisa, uma pequena mão branca no centro de um campo negro. Na frente de seus elmos de ferro estava marcada uma runa S, feita em algum metal branco. Não vi esses símbolos antes, disse Aragorn. O que significam? — S é de Sauron, comentou Gimli. Isso é fácil de ler. — Não — respondeu Legolas. — Sauron não usa as runas élficas. — Nem usa seu nome certo e nem permite que seja escrito ou falado — disse Aragorn. — E não usa branco. Os orcs a serviço de Barad-dûr usam o sinal do olho vermelho. — Parou pensativo por um momento. — Esse é de Saruman, eu creio — disse ele por fim. A fala de Aragorn é bem clara. Sauron não permitia que os orcs falassem ou escrevessem seu nome. Podem pegar as passagens em que os orques falam de Sauron que eles nunca mencionam esse nome. Mas há dois servidores dele que se referem realmente a ele como Sauron o Grande. Um é o Boca de Sauron, e o outro é aquele mensageiro que tentou ali se em pé de ferro como foi contado por Glóin lá no Conselho de Elrond. Ocorre que tanto o Boca de Sauron quanto o mensageiro, que quase com certeza era o Nazgul, eles tinham uma posição meio que de embaixadores, portanto tendo um alto cargo na organização de Sauron. Era plausível que eles, ao se dirigirem a pessoas de fora, mencionassem o nome Sauron. Sobre o porquê Sauron não permitia que seus servidores usassem esse nome, nós podemos pensar em algumas explicações. A primeira é que esse nome era um termo pejorativo, como eu falei antes. A outra é que ele queria realmente se colocar numa posição bem distante de suas forças, quase inalcançável. Dessa forma, seu nome e posição não eram banalizados, e o medo dele seria constante. Até os gondorianos evitavam chamá-lo pelo nome. No Conselho de Eron de Boromir fala, Porém, essa hora, quem sabe, não está longe. O inimigo inominável ergueu-se novamente. Mais uma vez a fumaça sobe de Orodruin, que chamamos de Monte da Perdição. O poder da Terra Negra cresce, e estamos cruelmente assediados."